boa tarde galera como a gente anunciou na segunda-feira essa semana a gente está fazendo uma queima de estoque liberando alguns produtos aqui que tiveram grandes saídas e tem uma peça ou duas ainda aqui no estoque da loja hoje a promoção é do protetor de coluna da evs a gente vai soltar um videozinho dele agora pronto essa é a última peça e no finalzinho do vídeo que a gente vai mostrar agora com mais detalhes dele a gente vai falar o preço. Valeu, um abraço, eu boto o usar aqui pra falar pra vocês. E aí pessoal, o que vocês acharam? Top, né? Um produto excelente. Pra quem tem macacão e não, tem, que não veio com protetor de coluna, é uma opção. Para quem não anda com a jaqueta, um macacão, com um moletom, protetor de coluna sempre é indicado para sua proteção e postura na moto. Auxilia quem tem bastante dor, lombar, auxilia muito. Então é um, é um acessório, é um vestuário indispensável para quem utiliza qualquer tipo de moto, seja ela esportiva, trail, big trail e o valor que é o tão esperado aí ela normalmente de mercados essa protetor de coluna está saindo por 490 reais em média a pesquisa que eu fiz hoje é, a gente está vendendo essa última peça que é tamanho M por 250 reais com frete incluso para quem não for aqui da região que não puder vir retirar aqui na loja 250 reais tá é, se for dinheiro tem aquele chorinho aquela choradeira de sempre você tem que ter. Um abraço, galera, é, curta a nossa página no Facebook, red, é, facebook.com.br redmax, acesse nossa loja virtual, além do protetor de coluna, a gente tem uma infinidade de outros produtos à sua disposição para você poder equipar você ou sua moto com os melhores produtos do mercado, sempre com os melhores preços. Um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês.